Vocês começam a ouvir um subiu. Já estava uma criatura a subiar, troquei alguma música qualquer. <risos> Dava só a exemplificar aquilo que. Pera, pera, pera. Oh, hello there. Hello dear chef, how goes it? Put mindflare retardado. Muito boa tarde, o meu nome é Ekras Alex. Hoje não está perdidos estamos a caminhar por aí. Eu sou um membro de uma sociedade que somos os Society of Brilliance. E nós tentamos entender tudo o que se passa no Underdark e todos os fenómenos esquisitos que vão acontecendo aqui aquilo de vez em quando. O Brian, o Brian está a adorar isto, puto. what? Deverá haver aqui algum tipo de influência que está a fazer com que as pessoas tenham pesadelos. Há outras criaturas que parece que entram num estado de loucura com efeitos tão vastos e tão diversificados é porque há aqui qualquer coisa muito poderosa por trás. O Brian está bem interessado, diz que tem informação Sim. para lhe dar e que não okay. se importava nada de lhe dar se o gajo quisesse vir aqui com a gente um bocadito, já que o gajo parece que anda aqui à vontade, podia ajudar-nos aqui a, a vaguear aqui pelo Underdark. nós estamos a tentar chegar à excelente cidade. é pá, vocês ainda estão para aí 5 ou 6 dias de caminho, eu posso-vos acompanhar o resto do dia, depois pá, vou ter que ir por... Vou ter que ir para outras áreas, está bem? Não, não me levem mal, mas... Não, não me boa, por boa, cruzamos já com várias pessoas... Boa. Interessante, e o gajo abre um mando, tira um caderno e começa assim, tipo, com, com os tentáculos se tem na boca, tipo, a mexer as páginas do caderno. Uhum, uhum, uhum, uhum. E aponta? Eu, eu explico-lhe que, pronto, que eu e a, a Karin começámos a ser afetados por isto há duas ou três semanas. Isto afeta tanto... Traus como outras raças? E de... o que é que eu tenho que fazer para me juntar a essa sociedade? Não a fazer perguntas de homens. É Assiste, é assim. eu já estou com a mão no ober do gajo, putz. O Brian, isto é o sonho dele, oh my god. O que nós podemos fazer é, é, é pregar vocês serem nossos emissérios. E tu vês que ele dá tipo um Necklace parecido com o que ele tem. Permite-me mandar-lhe uma mensagem por dia. Dá ah, informação, etc. etc. Okay. E, e ele volta para ti. Parece-me é perfeito. É o início de uma boa visão. Cuidado a entrar em algumas áreas. Se entrar em alguma área, parece quase uma nébula. Parece que há uma luz uh, difusa no ar. uma nébula mágica, não façam um teleportes aí dentro. Daqui uh, a dois ou três dias de viagem, uh, o terreno parece que abateu em alguns sítios. Cuidado com, com calma e com cautela, mas... -te, tentem não cair, levem luzes acesas. Hoje, ao fim da noite, o só me dá mensagem boa e dizer uh, assim. Estou a pensar em ti. <risos> Thinking I of you, Exo, Exo. Dear Grazilax. <risos> o gajo está a anotar a mensagem. We que are doing fine. Thank you. Professor <risos> Brian Goodspeed. Neste momento, malta, eu estou a segurar o claro. E o claro está tipo a dizer: Grazilax is writing. Estás a ver como aparece o message? Exatamente. <risos> <risos> Se <risos> tiver é mais formal que tu, fica bem sincero. Craslex, por exemplo, eu, eu posso fazer as pegadas no sentido do túnel, e depois, como eu tenho bem Dex -se e boé Acropáticos, uh, vou. Vou fazer assim nas paredes, salto uma parede para outra parede, outra... quase como aqueles gajos que andam a subir prédios e a descer prédios em cima. Ah, é, mas isso é uma ideia fixa. Faz assim uma cena até ir para o outro túnel, para o pé da malta e, depois a terra assim, vai é a campeã e tipo para mulano. E vocês chegam a uma zona que isto parece que se assemelha de alguma forma com algum género de, de cemitério ou semelhante. Ok, quando o Prince tenta falar para ele em Elvis isto cai de se a rir. É a primeira vez que eu lanço a ministro destes a falar em Elvis. E eu tipo, <risos> rebola no chão a rir a para tá rir. Well, what's so funny, friend? Everything! We are on a boneyard. Some beastie man starts to talk with me. I'm an elf! Oh, oh, oh, oh E o gajo cai de se a rir e tipo rebola. E o preço estava a ofender muito de vez. What the fuck? Are you carrying a, a ball? E agarra assim no sul, começa a ter tipo, que mexer-me assim. Da, da... Não agarra nada no stool, o que é, o Eu gasto tipo, que ter cagado a rir. Vocês começam a ouvir tipo barulho nos ossos à vossa volta. Começam alguns ossos uh, a juntar-se. E de alguma forma vocês vêm-se rodeados por coletes. Andei 10 feet um, e faço o Thunderway. Eu estava tipo aqui, andei 15 feet, vou andar para aqui mais 15 feet, vou chegar-me e fugir. Ela atacar com o short que eles têm. Eu faço um, um ataque, gasto um key point e faço dois ataques com a patada, né? Eu morro. Sim, tu que desfazes o esqueleto. Estou um olho. Fico ali, já matei. -te. Ah, já, yeah, estou, mataste um gajo. Yeah. Bebo. Yeah. Childy. Eu vou avançar para aqui. Vou atacar este Primeiro com isto. Como mataste três. Você é um bocado de bala voar. Sim. Toda-se classe a cabeça esqueleto. O gajo mete. -te. Tem o capacete na cabeça e diz assim. Uh! Uh! Me ataca, me ataca. Agarra um bocado de um pó no chão. Manda só uma passa nesta -me merda. <risos> <risos> <risos> Jesus! Pai, estás aqui ao pé de mim. <risos> fazer uma patada. O Brian está o tipo a... Puta fodido que logo. Olha, por acaso tive uma ideia, eu antes de me ir embora ponho só aqui a cabeça dentro e pergunto olha, por acaso não vista assim sido nenhum spellbook aqui perdido no meio deste cemitério ou, ou hum. armas ou assim. Por acaso, Já aqui e o gajo começa a escavar, move-se aqui para baixo, começa a escavar. E o gajo está com um livro. Acabar-se é isto. Eu <risos> vou. Vai ser uma merda rana <risos> Vou ver o que é que é o livro Oh my God. Estava assim? E a put, ok, malta, já posso começar a escrever. Ih, eu vou precisar de Bad Gold. Mas ok, já posso começar a escrever spells no meu spellbook. Tu tiveste sorte? Eu acho, eu acho. O segundo rol do gajo? Tu gajo, por acaso? <risos> tinha pensado naquilo. É assim, tenho, tenho boas imagens notícias, Pronto, as boas têm um Spellbook, as más é que eu vou precisar para de 60 de Gold e 6 horas só para escrever os meus próprios Spells no Spellbook. Logo a cabeça. <risos> Portanto, ah, bora lá começar sair. a encontrar Gold, malta. E <risos> E tipo, começa a correr e a desaparecer pelo túnel fora, a dizer... <risos> Você acha sério que O meu? What? <laughs>